A associação atlética disputa diversas modalidades esportivas, mas uma equipe, formada também por atletas, se destaca, a equipe da bateria Minotrago. A bateria anima a torcida durante as competições e também disputa competições com outras baterias de outras atléticas. Visitamos a Minotrago durante um dos seus ensaios para entender melhor como eles se organizam.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 e quando tem os eventos, atuar como torcida, né? os eventos de competição da Atlética. E quando tem os eventos festivos da Atlética, as cervejadas, a bateria atua como um grupo show. E também no, nas competições de desafios de baterias. Bom, a bateria hoje ela é integrada por praticamente todas as engenharias que a gente tem na, na URGS. E arquitetura e agronomia. A gente tem uma pessoa só da agronomia, da arquitetura não tem ninguém ainda, mas está aberto. Quem quiser chegar pode, pode vir. E a gente faz um processo seletivo, todo semestre, onde a gente seleciona a galera que não, não necessariamente já toca algum instrumento, mas a galera que tem vontade de aprender algum instrumento, ou que, sei lá, que só está mesmo querendo alguma experiência nova na faculdade, que a gente consiga proporcionar. Nós nos organizamos nas finais de semana, a gente treina aqui coletivamente, todos juntos, e durante a semana, cada um em sua casa, ensaia aí de 10 a 20 minutos por dia, às vezes três vezes por semana, quatro, alguns ensaiam todo dia, depende do, do naipe que a gente chama. Né? Cada instrumento tem uma necessidade de ensaio diferente, então os ritmistas de instrumentos diferentes se preparam muitas vezes de maneiras diferentes. Na verdade, antigamente o processo seletivo ele era feito de uma forma mais uh, mais simples, assim, chegava a galera e pegava o um instrumento e tocava de qualquer forma, mas de uns tempos para cá a gente tenta passar de forma mais mas para a galera realmente entender o que está fazendo, uh, para realmente aprender o que está fazendo. E o nosso propósito esse semestre é conseguir um, um mestre de uma escola de samba, que é conhecido nosso, para fazer como se fosse um workshop, para realmente fazer a galera entender um pouco mais de samba e aprender um pouco mais, já entrar com alguma coisa a mais. O repertório nos shows a gente procura botar músicas populares, muito conhecidas no meio universitário, então, a gente tenta colher informação e opinião de cada um, cada um dos ritmistas. Escolhe um número grande de músicas e, e delas filtra aquelas que a gente escolhe, que a gente sabe que vai fazer um bom show. Né? Nas competições, a gente faz 10 a 15 minutos de samba, com algumas outras variações rítmicas nacionais, como funk, maracatu, olodum, Então, não tem... Não é muito o que o show oferece, é bem diferente. Outras competições que a Minotrago participa são competições que são realizadas em Laguna, no Universo Praia, e também no Paraná, a Minotrago já participou de duas competições no Engenharia dos Paranaenses. Nas competições do Paraná, a bateria veio ganhando conhecimento, experiência e. Teve algumas participações modestas. No Universo Praia a gente participou pela primeira vez que ganhou o título, o desafio de baterias no Universo Praia. No ano passado ficou em segundo lugar e agora vem para competir forte novamente.